E como é o amor segundo os leoninos? O que faz bater forte o coração dos leoninos? Primeiramente, para eles, o amor vem com admiração. Eles precisam ter em alta conta aqueles que eles amam. Eles são capazes de deixar de gostar de alguém se essa pessoa os decepciona. Ou se tem um comportamento abaixo, aquele inferior do que eles esperavam. Ou se tem algum tipo de atitude indigna, isso é o suficiente para o coração deles depreciar e deixar de amar esses entes. Então, é, é bem provável, ou é bem necessário, que eles precisem se orgulhar, se envaidecer de quem está ao lado deles. Eles não gostam nada de pessoas que correm atrás, se rebaixam, se humilham, mesmo em nome do amor, atrás de pessoas que não não são recíprocas em relação ao afeto que essa pessoa sente, que não devolve esse amor. Você jamais vai ver um leonino correndo atrás, ou se rebaixando, ou se humilhando, e tentando o amor daqueles que não os quer. Eu diria mesmo que eles se apaixonam pelo, pelo olhar apaixonado do outro por eles. Quase que a condição de eles amarem alguém é serem amados por esse alguém. Chegam a não entender como é que alguém pode gostar de alguém que não gosta deles. Isso porque eles têm autoestima muito bem colocada, muito alta. Então, antes de mais nada, eles amam a si próprios, eles gostam de si. Então, como é que eles podem gostar de alguém que não gostam deles? Nem combina. Para os leoninos, o amor torna aquele amado, Alguém especial, único, com todo o seu brilho, com todas as suas qualidades enaltecidas. Então quem ama alguém não diminui, não rebaixa, não ofusca, não tira o brilho, não desenobrece. O amor dignifica e enobrece. e Nós brilhamos mais porque estamos sendo amados e porque amamos. Ninguém... É capaz de fazer alguém se sentir tão especial, quando amado, quanto o amor de um leonino. Para eles se sentirem amados, eles precisam se sentir priorizados, prioritários, eleitos, favoritos, únicos e especiais. Se tratarmos um leonino, uma leonina que nós amamos, que nós queremos bem, igual a todos, na mesma escala de prioridade, corremos o risco de perder o afeto deles. E perder o afeto de um leonino não é pouca coisa, hein? Não é igual a perder o afeto de qualquer outra personalidade. Porque justamente eles têm essa capacidade extraordinária de, se, de fazer o amado se sentirem reis ou rainhas, aí se nós perdemos o amor deles, nós perdemos a majestade. Ter a sensação, o privilégio de ser eleito, escolhido para um leonino é afrodisíaco. O segundo lugar no coração de alguém, ou na vida de alguém, nunca será suficiente para um leonino. É o primeiro lugar que eles almejam. E lealdade é fundamental se eles forem desprestigiados, desconsiderados, ofendidos por aqueles que eles amam, muito cuidado, não acontecerá uma segunda vez. Muito provavelmente o ofensor será banido do seu reinado. O amor para eles é fonte de alegria, deve trazer alegria, deve ser lúdico e deve ter muitos momentos de prazer. Amor e prazer se conjugam, amor e dor se excluem. Essa é uma máxima leonina. Se você se identificou com este conteúdo, e tenho certeza que se identificou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas, seus amores leoninos, porque eles também vão se identificar. E se inscreva no nosso canal do YouTube, porque nós temos muitos conteúdos originais e de boa qualidade, de boa astrologia no nosso canal.